por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então. É rapidinho, é do estoque. Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá então, gente, fazendo o nosso conjunto primavera. É rapidinho, é do estoque, fica lindinho. É uma peça bem fácil de fazer, tá? Então, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de lastec, tá? Ó, lastec e um pedaço de elástico, tá? Desse fininho aqui, tá? E os moldes? O tecido que a gente tá usando é gaze, tá? Gazê de algodão, tá? Esse aqui. Gazê de algodão. Então, Gazê, né? O tecido, lastec e elástico E a gente vai usar um... Uh, eu vou usar malha aqui, tá? Mas você pode estar tá usando ribaninha também, ribana Eu vou usar malha, porque eu não quero que estique muito, tá? Então, é isso que a gente vai usar, tá? É rapidinho, é dois toques para fazer essa peça, tá? Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? As nossas costas a frente você vai cortar uma vez dobrado, tá? O nosso filete duas vezes dobrado, tá? Esse filete aqui é pro no... pras cavas da nossa manga, pra e pro... pro bonezinho, tá? O boné, uma vez no metal acê, uma vez no tecido principal, tá? A no... nossa aba, uma vez no metal acê, uma vez e duas vezes tecido principal. Isso aqui é as nossas pétalas da florzinha que a gente vai fazer, 20 vezes, ok? Ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar. Bora lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar as nossas... A nossa frente aqui. Nossa frente. Passar o elástico aqui, tá? Pegar o nosso elástico e passar aqui na frente. Rebater esse elástico, tá? Colocar pra cima e passar uma costura. Você pode estar tá fazendo na zigue-zague, tá? Ficou assim. Aqui, você vai ou fazer uma bainha aqui, tá? Um acabamento aqui, ou... Aqui a gente vai fazer o acabamento, ou até mesmo passar um filete aqui, tá? A gente vai tá fazendo o acabamento assim, ok? Nossa frente tá pronta, reserva, vamos pegar as nossas costas. nossas costas a Sheila, mas ela é larga é larga mesmo é assim mesmo você já vai entender porque as nossas costas aqui tá a bainha como que a gente vai fazer ou você vai na overlock dá um acabamento na overlock ou você faz a bainha aqui mesmo tá ou você pode estar tá passando um filetezinho aqui também tá então, bora lá, eu vou estar tá fazendo, dando o acabamento aqui mesmo na peça, tá? Vou fazer bainha aqui, tá? Me perguntaram no grupo como que era fazer um vestido, uma saia, né? Sem colocar filete, é só vocês dobrando assim ó, pra fazer a bainha, tá? Muitas também não sabem o que é esse tecido gaze né? O gazê é o mesmo tecido de fralda, tá, gente? Feito fralda de bebê, né? Só que esse aqui, no caso, é o gazê de algodão, tem gaze de linho também, tá? Então, é igual fralda, tá? Aquele tecido de fralda. A diferença é que esse aqui tem bordadinhos, tem detalhes, ó. Mas tem gaze sem detalhes também, tá? Então, aqui fizemos a bainha aqui, ó. Agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na frente aqui, tá? Ó, vamos dobrar aqui e fazer uma bainha aqui, tá? Pode espaçar filete, viés aqui, até elástico, tá? Vamos colocar o nosso lastec, ok? Vamos pôr o nosso lastec. Vamos colocar lastec na carretilha, tá? Ó, carretilha aqui. Vamos colocar lastec. Segura aqui e só vai enchendo assim, tá? Não é necessário puxar, tá? Só encher a carretilha manualmente aqui pra gente tá passando o nosso lastec na nossa peça, tá? Aqui e colocamos o lastec na nossa carretilha. Vamos trocar a carretilha aqui de baixo. Trocamos, colocamos aqui. E vamos passar o nosso lastec aqui, ó, tá? Daqui, deixa eu pegar o um molde para mostrar para vocês. Aqui já fala lastec até aqui, tá? A gente vai passar o lastec por tudo, pela peça toda, tá? Pela peça toda, quanto mais lastec melhor, mais bonito fica, tá? E até aqui, tá? Ó, até Aqui, ok? Que é até aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui... A dica que eu dou pra vocês, passar em cima, já passa o último aqui, tá? Já passa o último aqui, e depois é só passar no meio, ok? Bora lá! Vai seguindo reto... É aqui. Entenderam? Passa em cima e passa o último. Agora, a gente vai passar aqui no meio. Quanto mais lastec aqui, mais bonitinho fica, tá? Se vocês quiserem seguindo o pezinho, né? Vocês coloquem o lastec, o último lastec nesse pezinho aqui. Aí é só seguir. Ó, é só guiar aqui o último nesse aqui, tá? Ó. Né? Pra ficar mais fácil de você se guiar Ó. Agora mesma coisa desse lado aqui Mesma coisa, vai indo Vamos separar mais aqui Fazer mais pra cá só fiz ali pra mostrar pra vocês, se vocês quiserem colocar mais perto, vocês vão se guiando pela última costura. Mas aqui a gente não vai fazer tão perto, tá? Pra não demorar muito o vídeo, né? então não vai demorar muito. Então, ó, deixa um dedo, já coloca ali. fazer uma costura também perto aqui só para dar um charme a mais, né? E a gente vai guiando pelo por esse pezinho aqui. Deixa um dedo. E agora, o pezinho aqui, encosto o pezinho aqui, tá? E guiando. Feito que vai dando, deixa um dedo. Encostado aqui na última costura regar debaixo da cava da manga aqui Costura junto, juntinho, pezinho pra cá, encostado na costura aqui. Esse pezinho de cá a gente encosta nessa nossa costura aqui de cima, tá? Assim, assim, a gente vai trocar o nosso, a nossa carretilha aqui, colocar a linha normal, vamos pegar o nosso filete, tá? Dobrar uma vez pra dentro, uma vez pra dentro aqui, se você quiser passar viés, também dá, tá? Ribana também dá, ribaninha. Dobramos assim, agora a gente vai abraçar aqui a nossa cava aqui, ó Tá vendo? Tá mais deitada aqui, né? Ó, de caída aqui Aqui é a nossa cava da manga Então, a gente vai abraçar aqui, ó Ok? olha lá, então Vamos vir abraçando Se você quiser ir na overlock, fazer uma limpeza aqui Pode fazer, Tá? abraçando aqui, aqui bate fora, aqui a gente vai deixar dois dedos, tá? Só dois dedinhos, tá? Então, aqui dois dedinhos. Vamos pegar as nossas frentes, tá? Assim, ó, do lado direito, a gente vai vir com o nosso filete aqui, ó. Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui na frente, ok? Vamos pegar aqui. Ficou assim, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Com o que sobrou, pode ver que é o mesmo tamanho do que a gente colocou. Com o filete que sobrou, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Então, bora lá. Do outro lado, a gente vai começar pela frente, tá? Então vamos dobrar uma vez para dentro, uma vez para dentro e vamos pegar aqui. Tá? Abraçar aqui Ok? Olha lá Essa peça fica muito maravilhosa Ela veste muito bem Ela é muito confortável, gente Vocês não tem noção Eu fiz uma pra minha Sofia hein? Esse tecido é muito gostoso Aqui, mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, nas costas, tá? Então a gente vai tocar, ver aqui o tamanho certinho, tá? As nossas costas aqui Mesma coisa Abraçando aqui Ficou assim Agora, a gente vai fechar aqui o lado, tá? Ó, filete com filete. E aqui vai dar certinho a nossa parte ali. Vamos lá. Filete com filete, vamos passar a costura aqui. não vai na overlock. Então, a gente corta o excesso aqui, o elástico e o excesso aqui. Se você vai na overlock, dá mais um reforço aqui. Se você vai na overlock, você dá um arremate ali, tá? Mesma coisa aqui, tá? Ó, mesma coisa. bom você ir na overlock pra tem, teve aluna minha que disse que o lastec ele ele acaba saindo, né descosturando com certeza que ela não dá o o arremate antes, né então se ela vai na overlock já fica ali tudo certinho, tá aí o lastec não descostura Tá a minha máquina, quando eu vou costurar o eu dou retrocesso, tanto antes quanto no final, no início e no final, e ele não se, se desmancha, né? Ele não, não sai fora. Vamos dar mais um uma costurada aqui pra dar um reforço, reforçamos bem, aqui. vamos cortar os fios virar a nossa peça e a nossa nosso vestido tá quase pronto né a gente vai fazer a florzinha para por aqui mas o principal tá pronto facinho né gente olha só que lindinho que ficou e é muito gostoso, muito, muito gostoso. Fácil, fácil, fácil de fazer, gente. Muito fácil. Vamos fazer o chapéuzinho agora, o bonezinho, pra gente fazer as nossas florzinhas, ok? Então, o um bonezinho também é bem simples, bem facinho. Aqui, aba, aba com aba, né? E é nosso metalacê, a nossa aba de metalacê aqui, tá? A gente vai passar a costura aqui embaixo, deixar só em cima pra gente tá virando a nossa peça, tá bom? Então, vamos lá. Ah, não tem metalacê. Queridos, coloquem o EVA, tá? Usem EVA. Ah, não tem EVA. Então, vocês usem entretela, tá? Pra dar esse efeito de ela ficar bem durinha, tá? Aqui, a gente vai passar um pressponto e uma costura de segurança em cima, tá? Tá? nosso meio aqui reserva vamos pegar esse molde aqui agora ok vamos pegar aqui em cima essa parte aqui tá nosso molde. É assim a gente vai juntar essas partes aqui, tá? Mesma coisa com metalacê, tá? Vamos pegar a nossa aba, achar o nosso meio aqui da nossa peça. Meio aqui, meio da nossa aba aqui, meio com meio. Vamos pregar a nossa aba, começando do meio, tá? Respeitando as curvaturas. Mesma coisa aqui. Meio. Assim. Agora, vamos pegar nosso metal ser direito com direito, né? E vamos pregar aqui. aqui e aqui vamos passar um, um três ponto aqui, tá? Com o nosso assim, arrumar bem aqui, e passar um três ponto aqui. já seguir com a costura de segurança na peça toda, ok? Uma dica, tá, gente? Como aqui é eu fiz com rosa, eu não tinha aqui, tá? Mas ia ficar maravilhoso se esse espilete fosse um rosa pink, ia ficar maravilhoso, tá? Colocar filete aqui na bainha também, rosa pink, né? Se fazer com vermelho, coloca branco, preto. olha, fica show de bola, sabe? Essa jogada de cores, eu não tinha o filete aqui rosa pinto, uma, uma cor mais mais viva, porque a ideia principal era essa, mas eu não tinha aqui no momento, então a gente fez sem, mas ia ficar show de bola, tá? Então aqui a gente passou, pregou tudo certinho, passou a costura de segurança. Agora a gente vai pegar o nosso filete. Nosso filete. Esse aqui. Que é o mesmo que a gente passou aqui no nosso vestido, tá? Então, vamos pegar nosso filete. Aqui, uma vez pra dentro. Outra vez pra dentro. E vamos abraçar aqui, ó. Parte da orelha aqui. Do nosso bonezinho, tá? Passar aqui. Vamos abraçar aqui e bora lá. Você já pensaram se esse filete é rosa pink? Que lindo que ia ficar mais lindo ainda, né? Não tinha aqui. Então, vocês podem brincar com as cores aí, tá? Primavera, gente. Vocês podem usar tecido com, com... Estampas, tá? Pode usar malha tecido que vocês podem usar nessa peça é malha Esse que a gente tá usando é gaze. Mas vocês podem estar usando outros tecidos Tear, malha, malha estampadinha Até mesmo tricoline Porque como vai Apesar de não ter abertura mas ele vai, o elástico ele fica bem, bem larguinho, então até o tricoline você pode estar tá usando aqui, tá bom? Ah, aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos passar aqui o nosso filete. Passado aqui, flete na orelha, a gente vai fazer a mesma coisa, mas para fazer o nosso flete de amarração, tá? Então, vamos uma vez para dentro, uma vez para dentro, uma vez no meio, passar uma costura aqui. Até dar uns 10 centímetros, pelo menos, aqui, tá? E daí, vamos já passar o filete aqui, ó, desse lado do boné, tá? Vamos abraçar esse lado aqui, ok? Bora lá. Dois dedos aqui, já vamos colocar essa parte do boné aqui, tá? Dois dedos aqui já vamos por o outro lado do boné, e aqui continuar a nossa costura. nosso bonezinho ficou assim. Então, tá aqui nosso vestido e o nosso bonezinho. Ah, você vai usar também pérolas, tá? Pérolas ou pedraria, o que você quiser, duas, tá? Pra gente estar tá fazendo as nossas pétalas. Vamos fazer as nossas pétalas agora. Vamos usar duas pérolas assim, tá? Então, as pétalas é, como todas as nossas flores, é feito à mão, né? Não tem outro jeito de fazer. Então, vamos pegar uma agulha de mão. Então, aqui, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar, pegou a pétala, dobra no meio. E aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Tipo fuchico. Assim, ó, tá, e vai trazendo, vai trazendo as pétalas assim, tá, ó, dobra no meio e passa a costura. Dez pétalas, tá? Dez pétalas. Agora, a gente vai ajeitar aqui elas. Tudo do mesmo lado. E a gente vai virando elas aqui, tá? Ó. Coloca essa pétala aqui no meio e só vai girando aqui. E agora é só dar um arremate aqui e ir arrumando certinho. Aí vamos para não desmanchar a gente vai. De um lado já não desmancha mais. Agora a gente vem do outro lado. Você pode ir colando também cola quente, tá? Eu não, não gosto muito de trabalhar com cola quente. Além de eu me queimar toda, o trabalho não fica legal. Agora, a gente vai pegar a nossa pérola, uma das nossas pérolas, e vai costurar ela aqui no meio. Bem de pertinho para vocês verem como que ficou a nossa florzinha. Ok? Agora vamos colocar nosso vestido. Aí vocês escolhem se querem do lado, né? Ou no meio. Eu acho bonitinho do lado. Vou lá pregar essa flor aqui do vestido. Também já vou fazer a florzinha para o nosso boné. Vou pregar no nosso boné para não ficar muito comprido o nosso vídeo, né? A florzinha aqui eu já ensinei para vocês como é que faz. É só vocês seguirem o passo a passo aqui para fazer a flor do vestido e do boné, tá bom? Vou lá pregar no vestido e no boné a flor e já trago prontinha para vocês mostrando como que ficou, tá bom? Bora lá então. Nosso conjunto primavera. Vestidinho. Nosso vestidinho e o nosso bonezinho. Olha só que lindo que ficou! Simples e rápido de fazer. E um, uma bela peça, uma peça maravilhosa, gente. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí e compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. tá? Lembrando que essa modelagem já está disponível lá no nosso site, meus amores. É só você ir lá no nosso site que vai estar tá lá, tá? Em lançamento essa modelagem disponível lá para vocês, para vocês estarem adquirindo ele lá com todos os descontos, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo vocês, beijos, fico com Deus, lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer muitas roupas pet, tá bom? Beijos, fico com Deus, até a próxima, tchau, tchau, tchau!